o que Deus pensa a respeito de você, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida, e não dos outros pensos? O título da ministração é Resultados da oração que agrada a Deus. Todos nós queremos agradar a Deus, amém? Sim ou não? Todos nós queremos agradar a Deus. O problema é que nós achamos muitas vezes que agradar a Deus depende de ação A, ação B, e nós não conseguimos compreender muitas vezes o que fazer para agradar a Deus. Todas as vezes que eles se reuniam para orar, Deus se agradava deles e algo acontecia. E você precisa ter essa noção, a oração ela não é uma ação focada naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. A oração ela é focada no que Deus quer fazer, no que Deus quer operar. Eu quero que você compreenda que toda vez que você dobra os seus joelhos ou você se põe a orar, você não está falando para Deus, para Deus fazer alguma coisa. Na verdade nós estamos entrando em sintonia com Deus, para perceber o que Ele está fazendo e como nós podemos entrar neste mover de Deus. A oração não é a gente dando ordem para Deus fazer alguma coisa. A oração é a gente percebendo o que Deus está fazendo e se alinhando com Ele, amém, queridos? Toda vez que nós fazemos uma oração baseada nesta direção, o resultado sempre vai ser algo que agrada a Deus. E toda vez que agrada a Deus, o resultado vem para a nossa vida pessoal, né? Então, é importante, irmãos, porque a igreja primitiva, ela tinha algumas marcas muito destacáveis, né? Elas eram, primeiro, a primeira marca da igreja primitiva é que era composta por pessoas que verdadeiramente amavam a Deus. Eram irmãos que estavam dispostos a fazer um sacrifício, se fosse necessário, para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Eles passavam por lutas, por dificuldades, por perrengues, como você possa imaginar, mas eles não negavam o nome do Senhor. Em todos os lugares que eles iam, se alguém colocasse eles à prova... Alguém ia ver que realmente eles eram cristãos fiéis, capazes de ir até a última consequência para demonstrar ao mundo quanto a sua fé era firme e inabalável. Aqueles irmãos, não pense você que eles eram mais privilegiados do que você, não eram. Aqueles irmãos eram simples, aqueles irmãos tinham muitas lutas, muitos problemas, né? A vida deles não era tão boa quanto a nossa vida hoje, mas a fé daqueles irmãos era firme, a fé daqueles irmãos era inabalável. Então a gente precisa, irmãos, compreender esses princípios, para a gente praticar a nossa vida hoje. A Bíblia não foi escrita para a gente ir para o céu, né? A Bíblia foi escrita para a gente viver o dia a dia, aplicando os princípios da palavra, e fazendo com que esses princípios, eles sendo vivos em nossa vida, eles sejam capazes de serem reproduzidos, e assim, mais e mais pessoas vão engrandecer o nome do Senhor. Então, a gente vai ver aqui as cinco características, né? Se a gente quer fazer orações que agradam a Deus, como aqueles primeiros discípulos, então, quais são as cinco atitudes que nós precisamos ter no nosso dia a dia com o Senhor? Amém? Glória a Deus! Amém, amados? Amém! Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós só te louvamos e bendizemos... pelo que o Senhor já fez nesta noite neste lugar. Obrigado, porque realmente o Senhor sempre faz mais do que pedimos ou pensamos. Mas agora, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor já trouxe respostas para nós neste tempo. Ficamos felizes com o que o Senhor já fez, mas sabemos que o Senhor ainda tem algo mais para nós. Então, meu Deus, em nome de Jesus... O Senhor conhece o meu coração, conhece as minhas limitações, e eu lhe peço agora, Pai, a Tua graça, a Tua bondade, para que a Tua palavra seja pregada. Senhor, da mesma forma como o Senhor tem falado comigo nesses dias, fala, Senhor, novamente agora, com todo o Teu povo reunido neste lugar, para que ao terminarmos esta mensagem, Senhor, a Tua igreja possa alcançar um novo patamar, nós possamos viver uma nova realidade, ó Deus, e assim, Pai, nós possamos experimentar a cada dia a Tua graça, a Tua grande bondade e o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se nós queremos, como os primeiros discípulos do Mestre, fazer orações que agradam a Deus, nós devemos, em primeiro lugar, orar pelas prioridades do Reino de Deus, e não só pelos nossos problemas, então escreva lá, prioridades e problemas, duas coisas que temos dificuldade de compreender, a prioridade do reino de Deus, e a ordem dos nossos problemas, vejamos o capítulo 4, versículo 29, que diz assim, e agora Senhor, ouve as ameaças deles, e concede a teus servos, coragem, para anunciar a Tua Palavra, você pode dar um glória, glória a Deus? Meus irmãos, esses irmãos da nossa igreja primitiva, eles estavam debaixo de uma grande opressão, eles estavam vivendo dias tenebrosos, eles estavam vivendo dias difíceis, quando nós lemos aqui os versículos anteriores ao versículo 29 nós vamos ver que eles tinham sido açoitados, nós vamos ver que eles tinham sido acabados de ser presos, aqueles irmãos tinham acabado de passar por uma grande, uma, um grande confronto, fruto da pregação da palavra de Deus, eles estavam extremamente cansados, talvez porque passaram a noite na prisão, estavam cansados porque levaram chibatadas, estavam cansados porque os dias pareciam ser difíceis, mas o foco da oração deles não é isso, o foco da oração não é como eles estão se sentindo, o foco da oração não é o que eles estão vivendo, o foco da oração é o que Deus quer fazer naquele tempo, e nós precisamos entender que Deus permite que as lutas, as dificuldades venham sobre nós, porque Deus quer realizar algo sobre a nossa vida, que é muito maior do que apenas os nossos problemas, a Bíblia não diz que você não deve orar pelos seus problemas, muito ao contrário. A Bíblia diz que nós devemos levar e fazer conhecida diante do Senhor todas as nossas petições. E quando a Bíblia diz todas as petições, a Bíblia está falando a respeito de todo e qualquer problema, situação ou circunstância da nossa vida, por menor que possa parecer aos nossos olhos. Nós precisamos aprender que o segredo contra a ansiedade, que o segredo contra os problemas que nós enfrentamos na vida, passa por sabermos levar diante de Deus cada um dos nossos problemas. Mas o foco da nossa oração não podem ser os problemas. Não é porque eu estou sofrendo que eu oro. Não é porque eu estou passando por uma luta que eu devo orar. Não é porque eu estou passando por um problema, uma dificuldade, que eu vou fazer uma campanha de jejum e oração. É claro que problemas, dificuldades, consequentemente, nos levam a orar. Problemas e dificuldades nos levam a jejuar. Nos levam a fazer uma campanha de jejum e oração, uma série de campanhas de sete passos para a vitória. Você pode imaginar o que você pode fazer. Mas, invariavelmente, nós trocamos a ordem das coisas. Ou seja, nós esperamos ter um problema para depois corrermos atrás. É a famosa expressão que você ouve muito por aí, correr atrás do prejuízo. Diga assim para este irmão que está ao seu lado. A partir de hoje, eu não vou mais correr atrás de problemas. Eu vou correr atrás das prioridades do meu Deus. E Ele vai resolver os meus problemas. Amém, querido? Você acredita nisso que você acabou de falar? Amém? Amém? Pastor, mas se eu não fizer nada, a casa cai, será? Ou se os quiser, quem sabe se você fizer ela cai mais rápido? Porque tem horas que a gente não sabe por onde começa, você concorda comigo que tem momentos, situações da vida, que você não sabe para onde, por onde você começa, parece que caiu no caminhão de mudança, e você não sabe onde é que está caco A, com caco B, com caco C, você não consegue entender o que, que está acontecendo, mas Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus não precisa que você compreenda todo o cenário que está em sua volta, para você compreender e ter paz naquilo que está acontecendo, Ele só precisa que você confie, que apesar de você não estar entendendo absolutamente nada, Ele ainda tem o controle, Ele ainda está com tudo sustentando nas suas mãos, e de um jeito que você não sabe, não percebe, de um jeito que não passou pela sua mente ainda, virá a provisão do Senhor sobre a sua vida, e Ele encontrará a solução ele vai dar o escape, o livramento, ele vai trazer a existência, aquilo que nós cantamos neste culto, para abençoar a sua vida, aleluias. Aqueles irmãos estavam passando por grandes lutas, eles tinham tudo para desistir, tinham tudo para estarem deprimidos, tinham tudo para estar sofrendo, chorando, tudo para dizer, nós somos enganados, nós estamos servindo ao Senhor à toa, nós estamos servindo ao Senhor e olha o que nós ganhamos, nós só estamos passando por lutas, mas a oração deles não é essa, a oração deles é Senhor olha Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo, mas concede aos teus servos, ó Senhor, dá graça, dá autoridade, dá, dá autoridade para que falem com toda a ousadia a sua palavra, esses irmãos estão dizendo assim, não para não, Senhor nós queremos continuar, conta conosco, nós estamos juntos, nós estamos avançando, porque é exatamente isso que é a prioridade de Deus, Deus quer levantar pessoas, que são capazes de entender que tem problemas, mas o foco delas não está nos problemas. Quando você começa a focar os problemas na sua vida, você vai virar igual o tio Patinhas. O tio Patinhas, quando ele está com problema, você já viu, leu o gibi do Walt Disney? Quando o tio Patinhas tem problema, ele começa a andar em volta da mesa. Já reparou? No primeiro quadrinho, ele está andando em volta da mesa. Quando chega no último quadrinho da folha, ele está num buraco. Quem já viu essa, essa imagem? Ele está andando num buraco, por quê? Porque toda vez que nós colocamos os nossos problemas como a coisa mais importante da nossa vida, nós afundamos. Nós afundamos por quê? Porque a nossa mente, apesar de ser uma mente brilhante, abençoada, a nossa mente olhando apenas para o problema, a nossa mente focando apenas aquilo que nós não temos solução, vai fazer com que a gente se enfie cada vez mais no buraco, é aí que vem a depressão, aí que vem a angústia, aí que vem o desespero, aí é que muita gente tem saída maluca, porque a gente para e começa a olhar para baixo, a gente começa a andar em volta, olhando para baixo, e olhando para baixo, e você vai afundando cada vez mais, mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor quer que você erga a sua cabeça, e você comece a olhar para o alto, porque se algo pode acontecer na sua vida de bom, é do Senhor que virá o socorro para a sua vida de onde me virá o socorro, diz o salmista, vem do Senhor que fez os céus e a terra, do Senhor que sustenta tudo nas suas mãos, vem do Senhor que opera sinais e maravilhas, então nós podemos irmãos, diante de tantas lutas e dificuldades que vem pela frente, nós podemos priorizar aquilo que é prioridade para Deus... Não espere passar para, por problemas para priorizar as coisas que são de Deus. Priorize quando você não está em problemas, não fuja das dificuldades, não fuja dos problemas. Problema é igual cachorro, quanto mal você corre dele, mais ele fica valente e corre atrás de você. Se você parar e enfrentar, ele pensa duas vezes para te enfrentar. A gente precisa aprender irmãos, a buscar no Senhor as soluções que Ele tem, para que a gente possa ser fortalecido, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem, para que a gente possa estar alinhado com a prioridade do Reino de Deus, amém queridos? Glória a Deus! A segunda atitude, se você quer, como os primeiros discípulos, fazer oração que agrada a Deus... Devemos então orar pedindo ousadia, para manifestar o nome e o poder do Senhor. Grava aí, escreve aí, ousadia, escreva nome e poder. Orar pedindo ousadia. Olha o versículo 30. Quando estendes a tua mão para curar, e para que se faça sinais prodígios, pelo nome do teu santo filho Jesus, os discípulos não estão amedrontados com o que os doutores estão dizendo, eles não estão amedrontados com o que as autoridades de Jerusalém estão dizendo, eles não estão amedrontados diante de uma circunstância que eles ainda não viveram, mas eles sabem que no nome de Jesus, toda e qualquer ação de demônios não pode prevalecer, eles sabem que no nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo, que o inferno lança contra a nossa vida, vai cair por terra, eles sabem que no nome de Jesus, eles prevalecem, porque não há nome mais soberano, não há nome sobrenome maior, do que o nome de Jesus, que ainda hoje, faz sinais, faz maravilhas, e opera pelo seu poder, então a oração deles é Senhor, a gente quer continuar em frente dá mais ousadia ainda Senhor, nós não vamos ser tímidos, nós não vamos sucumbir diante desta luta, talvez a gente não aguente andar um pouquinho amanhã, a gente vai descansar, mas Senhor levanta o nosso semblante, levanta a nossa mente, levanta o nosso coração, porque nós vamos em frente, nós vamos vencer os dias difíceis, e nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, Deus ama a gente ousada, você pode dar uma glória a Deus por isso? Fala para essa irmã, para esse irmão bonito que está do teu lado. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Pastor, eu não sabia, eu sou tão tímido, então aprende. Se vira. Você ainda tem um tempinho ainda pela frente para largar de ser tímido. Porque Deus gosta de gente ousada. Deus gosta de gente ousada. Mesmo que muitas vezes tímida. Quer um exemplo de um ousado tímido? Moisés, Moisés é ousado, mas é tímido, tem vergonha de falar, não sabe como falar, mas tem vontade de ser usado por Deus e quando a gente tem vontade de ser usada por Deus irmãos, a gente está dizendo para Deus, Ah, Deus eu estou com um monte de problema eu estou com um monte de situação mas Deus eu quero glorificar o teu nome sobre a minha vida eu quero que o Senhor glorifique o teu nome sobre os problemas que eu estou passando então Senhor eu não vou parar eu não vou desistir, eu não vou desanimar, hoje eu estou cansado mas o Senhor amanhã me renova as minhas forças, ou aquilo que a tua palavra diz no Isaías 40 que o Senhor renova as minhas forças como a Águia se renova, o Senhor vai fazer na minha vida E eu vou alcançar aquilo que o Senhor tem para mim Você tem que falar isso para você Chega no espelho de manhã e diz, ó oh, alma Dá uma, uma palavra de comando para a sua alma Quem é a sua alma? É essa coisa que vive dentro de você aí Chama alma Que atrapalha muitas vezes você de servir De viver, de desfrutar aquilo que Deus tem para você a alma tem a ver com vontade, emoção, sentido. A alma tem a ver com aquilo que nós olhamos no aspecto externo à nossa vida. E que muitas vezes faz a gente ficar prostrado. Hoje eu não me animei nem com a vitória do Parmeira. Sério, sério. O que, que eu vou pregar, Senhor? Está aqui, ó, o Senhor deu a palavra, está aqui. Será que vai ser, vai ser útil? Será que serve para alguma coisa? E aí quando você chega no culto, você recebe essa injeção de ânimo, o Espírito Santo te abraçando, sentindo o fluir do Espírito Santo, meu irmão, não tem problema que resista. Você pode estar desanimado, pode estar cansado, pode não estar achando solução para coisa, mas a presença de Deus no culto, o Senhor animando, o Senhor fortalecendo, o Senhor nos tomando pela mão, você sentindo o fluir do Espírito Santo, transforma completamente... Você consegue entender agora o que o apóstolo João diz em 1 João, no capítulo 1, versículo 7? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só do fato de você ter saído da sua casa e ter vindo aqui hoje congregar, você já recebeu uma porção do Espírito Santo da sua vida, que vai fazer você caminhar muito mais, do que se você tivesse ficado na sua casa, lambendo as suas feridas... Ai, eu já estou tão mal, não vou para a igreja não, vai continuar mal. Ai, eu já estou tão cansado, não vou para a igreja não, vai continuar cansado mas se você vem para a igreja, você é fortalecido, se você ouve a palavra, você é fortalecido, se você canta louvores ao Senhor, todo espírito que está amarrando a sua vida, todo espírito que está fazendo você andar para baixo, cabisbaixo, está sugando a tua energia, este espírito não resiste na presença do Espírito Santo de Deus, e ele vai derretendo como um sorvete derrete no sol, e você vai sendo destravado, você vai sendo liberado no mundo espiritual, e as coisas começam a acontecer, nosso problema é que a nossa mente é tão limitada, que nós ficamos achando que Deus tem que fazer alguma coisa no, no ambiente, no raio que a minha mão alcança, e antes de Deus fazer para fora, Ele faz para dentro, mais importante do que Deus operar nos milagres lá fora, Ele faz o um milagre aqui dentro, porque é aqui que Ele precisa me caminhar, é aqui que Ele precisa me sustentar, é aqui que Ele precisa invadir, encher a minha alma, para que eu possa fazer aquilo que os meus braços alcançam para fazer, a força, a capacidade, o entendimento, vem irmãos, dessa ousadia que nós precisamos pedir, para manifestar o nome e o poder do Senhor... É a ousadia de vir à frente para receber uma oração. O que, que os outros vão pensar de mim? Ousadia nossa para orar por você. Às vezes estamos cansados, passando por lutas. Mas aí, quando a gente vai orar por você, o nosso foco não é a nossa luta, é a bênção de Deus da sua vida. E a gente sente esse fluir. A gente começa a orar e começa a sentir. E você começa a sentir o Espírito Santo derramando. É como se fosse uma energia passando de um corpo para o outro. É um negócio maravilhoso. A firmeza da fé, determina os resultados que você espera alcançar. A firmeza da sua fé, determina os resultados que você espera alcançar. Por isso meu irmão, eu sei que tem dias que são difíceis eu sei que tem dias que a gente está cansado mesmo, eu sei que tem dias que a nossa fé está lá no calcanhar, eu sei que tem dias que a oração não passa do teto, mas quando você ousa e clama ao Senhor, por ousadia, para avançar um dia a mais, então você pode experimentar o Senhor operando na sua vida, para a glória do nome dEle, amém queridos? Terceira característica importante, se queremos, como os primeiros discípulos, fazer oração que agradam a Deus, devemos receber o fortalecimento do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha o versículo 31, irmãos, que coisa maravilhosa. E depois dessa oração, o lugar onde estávamos reunidos fez o quê, Irmãos? o lugar já tremeu aqui hoje, glória a Deus, mas ele pode tremer de novo, ele pode tremer de novo, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e olha que coisa maravilhosa, e todos, diga todos, todos é, é todos, não é só alguns, é todos, todos ficaram que irmãos? Cheios do que irmãos? do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus não é possível pregar a palavra de Deus sem estar cheio do Espírito Santo como não pastor tem um monte de missionário que sai andando por aí fazendo tem um monte de igreja de vários tipos e prega prega e é possível pregar sem estar cheio do Espírito Santo também o problema é o resultado porque quando a gente prega sem o Espírito Santo, a gente prega no convencimento humano, quando a gente prega na unção do Espírito Santo, prega na unção de Deus, a diferença é o contrário, é diferente, é completamente diferente, você não dá corda no processo, a coisa flui, é diferente, você começa a abrir a Bíblia e começa a falar, o outro chora, você não sabe nem porque o outro está chorando, mas está chorando, porque o Espírito Santo está trabalhando naquele processo, sem o Espírito Santo irmãos, não acontece nada disso, Ser um Espírito Santo é apenas uma palavra racional, eu gosto muito de ensinar as quatro leis espirituais, ela foi criada por um pastor batista, mas ela é extremamente racional, ela apela para a razão, o que falta nas quatro leis espirituais é a unção do Espírito Santo, porque aí quando você tem a unção do Espírito Santo e você aplica as quatro leis espirituais, o resultado é diferente, naturalmente dá resultado, porque é tão bem feito por Deus, o passo, os quatro passos certinhos, que dá resultado. Mas quando você faz da unção do Espírito Santo, o resultado é mais que proporcional. E aqui irmãos, tem algo que nós precisamos entender. Nós precisamos receber este fortalecimento do Espírito Santo de Deus. E isso não é uma coisa para acontecer uma única vez na nossa vida. Isso é algo que tem que acontecer constantemente, diariamente sempre que nos reunimos, a gente precisa voltar para casa mais cheio do que a gente veio, a gente não pode voltar para casa vazio, a gente não pode voltar para casa dizendo, puxa foi um culto a mais, de vez em quando o pastor Sandro dá essas deuras na gente que é pregador, né, o que, que eu vou pregar hoje, já preguei tantas vezes esse texto, haja assunto para pregar depois de 20 anos, mas quando a gente faz na unção do Espírito Santo, pode ser o mesmo assunto, pode ser o mesmo texto, ele nunca vai ser igual, porque você hoje está vivendo um momento diferente, e o Espírito Santo de Deus sabe a porção que você precisa, o quanto você necessita, e ele vai distribuir de acordo com a sua necessidade, mas a igreja precisa desse fortalecimento, se a igreja não for fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, ela não vai ser fortalecida por nenhuma outra ação. Eu posso pregar palavras motivacionais para você, que é o que você recebe lá na sua empresa. Todo treinamento que tem na tua empresa é muito bom, mas ele é só motivacional. Daqui três semanas você esquece tudo que você ouviu, tem que chamar o povo tudo de novo para ouvir tudo de novo. Porque a pessoa simplesmente esquece mas você não veio aqui para ouvir uma ajuda, uma autoajuda, você não veio aqui para ouvir uma palavra feita por homens, você não veio aqui para imaginar ou para ouvir o que eu acho, o que eu penso, você veio aqui para ouvir o que Deus tem para comunicar ao seu coração nesta noite, porque Ele quer falar algo para você, Ele quer ministrar ao seu coração, Ele quer levantar você, Ele quer que você viva um novo tempo, uma nova realidade, mas qual é o nosso problema? O nosso problema, queridos, é que nós, muitas vezes, ficamos lidando com uma dificuldade enorme, que nós temos que trabalhar. Nós, muitas vezes, irmãos, a gente é muito cético em relação a coisas espirituais. Nós colocamos algumas barreiras que impedem o mover do Espírito Santo de Deus a religiosidade é uma grande barreira, terrível barreira, que impede o mover do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos entender isso, nós temos crentes irmãos, que eles dizem assim, não, o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, uma vez só, não precisa ser derramado de novo, nunca mais vai acontecer o que aconteceu em Pentecostes, e está tudo certo, eles não vão permitir nunca fazer uma manifestação do Espírito Santo como nós tivemos aqui hoje. Vão pregar uma boa mensagem, vai ser um culto muito bem organizado, vai ser um culto muito bem cantado, vai ser um culto tudo certinho, tudo organizado, mas muitas vezes desprovido daquilo que é mais essencial para a tua vida, porque você é um espírito, você não é uma pessoa de carne e osso e vontade, você é um ser espiritual, você precisa entender isso, você não vem à igreja porque você precisa satisfazer a sua alma, você precisa ter um pouco mais de conhecimento teológico, não, você vem à igreja porque você precisa fortalecer o teu espírito, um cristão que não entende que ele tem que vir à igreja para fortalecer o seu espírito, ele se torna um cristão carnal, o cristão carnal, ele exige uma boa mensagem, ele exige que tudo saia perfeito, ele exige que ele tenha uma experiência humana, tem que ter algo sensorial para ele. Essa é a grande marca do cristão carnal. Mas ele mesmo não muda, ele não consegue dar o próximo passo, ele fica sempre travado nas coisas que ele podia avançar. E Deus quer que você avance, Deus não quer que você fique travado. Se a sua experiência com Deus, depois de um tempo de vida cristã, é a mesma de quando você se converteu, tem alguma coisa errada. Porque você não é a mesma pessoa. Os seus problemas, as suas lutas, a sua fase da vida, é completamente diferente. E isso tem que nos fazer levar mais para perto de Deus, mais para depender de Deus. E não o contrário e não o contrário, então queridos, é muito comum, essa realidade que nós vamos encontrar na igreja primitiva, todas as vezes que aqueles irmãos estavam juntos e eles oravam, o Espírito Santo de Deus se manifestava, você pode dar uma glória a Deus por isso? E eu não creio, sinceramente não creio, que atos dos apóstolos acabou, eu sinceramente não creio que aquilo que Deus fez em atos dos apóstolos, foi apenas para atos dos apóstolos. Eu creio que esta promessa do Espírito Santo de Deus, é para mim, é para você nesses dias, é para os nossos filhos, é para os nossos netos, é para a futura descendência, até que Jesus volte. Mas se você não acredita no poder do Espírito Santo, se você não acredita na necessidade de orar, na necessidade de ter mais comunhão com o Espírito Santo, eu quero dizer para você que você vai ver muitas coisas acontecer, e talvez daqui a um tempo você vai dizer, eu estou na igreja errada, e está mesmo, e está mesmo, porque a igreja que crê no mover do Espírito Santo, e membro que não crê no mover do Espírito Santo, está no lugar errado, então vai para outro lugar, vai para a igreja que não crê nos dons do Espírito Santo, vai para a igreja, que lá tudo certinho, tudo arrumadinho, todo mundo canta bonito, tudo certinho, tudo maravilha, mas eles não creem no poder do Espírito Santo e acabou, pastor, mas eles vão para o céu, isso é problema de Deus, não é problema meu, não é seu, a questão é, eu quero viver a realidade do Espírito Santo, enchendo a minha vida, empoderando a minha vida, me dando força para superar as adversidades, me dando essa ousadia, me fortalecendo a cada dia, ou eu quero apenas ter uma lembrança de que o Espírito Santo é apenas uma, uma pessoa distante de mim? Não, o Espírito Santo está dentro de mim, ele age dentro de mim. E se Ele é uma pessoa e Ele age dentro de mim, eu não posso ser indiferente com Ele. Você concorda comigo que você ser indiferente com o Espírito Santo, é a mesma coisa de que você ser indiferente com a sua esposa, ou com o seu esposo dentro de casa? Imagina que você falar com o Espírito Santo uma vez por semana. Espírito Santo, eu estou aqui na igreja, fala comigo nesta hora. Você chegar para a sua esposa, para o seu esposo, falar isso. Fulano, Cicrana. Estou diante de você nesta hora, você tem cinco minutos para falar comigo. Você consegue imaginar isso? É o que muitos cristãos fazem. Ó oh, Espírito Santo, mas não vamos dar escândalo, hein? Não vamos deixar ninguém escandalizado. E essa preocupação é uma preocupação terrível, porque não faz com que a gente se lance, que a gente se solte, que a gente tenha essa experiência do Espírito Santo, irmãos. Deixa eu ensinar algo para você. O batismo com o Espírito Santo é distinto da obra de regeneração. O cristão não recebe o Espírito Santo no dia da conversão. Pode até receber, mas não é automático. O Espírito Santo pode ser derramado antes do batismo, pode ser derramado durante o batismo e pode ser derramado depois. Mas é uma experiência distinta da obra de regeneração. Durante muitos anos foi pregado como a segunda bênção, isso no século XIX, era pregado por avivalistas como Mude, Torrey e outros homens de Deus, que pregavam a linha de santidade de onde nós somos herdeiros, e pregavam a necessidade de o um crente buscar o batismo com o Espírito Santo, porque um crente que não tem essa experiência do Espírito Santo, ele é um crente que vai ser movido por outras motivações que não a motivação do Senhor. Então, queridos, nós precisamos, como igreja do Senhor, buscar esse batismo. Se você não tem essa experiência, se você ainda não teve essa experiência, eu preciso que você escreva na tua agenda, como prioridade, conhecer o Espírito Santo de Deus. O que, que eu vou fazer, pastor? Faço uma campanha de jejum e oração? faça uma campanha de quarto, certo? quatro, sete quartas-feiras, faça uma campanha de buscar a Deus pela manhã, mas você vai fazer uma campanha, e você vai dizer, Espírito Santo, eu quero que o Senhor se revele a mim, assim como o Senhor se revela para o pastor Sandro, para a irmã Mari, assim como se revela para o pastor, assim como o Senhor fala na sua palavra, eu quero viver essa experiência na minha vida, e a hora que você faz essa oração para Deus, meu irmão, se prepara, porque Deus vai destampar o caldeirão sobre a sua vida, e Deus vai derramar algo que você nunca imaginou, mas você tem que desejar isso, porque se você não desejar, o máximo que vai acontecer, você vai ser testemunha ocular do que o Espírito Santo está fazendo, só isso, o culto foi uma benção, olha Deus levantou um irmão lá, eu ainda sonho com essas coisas, que irmã, irmã, a irmã Maria, que é a membro mais, mais tempo de casa aqui da igreja, ela cresceu no tempo de jovem dela, com essas experiências, onde o culto, de repente Deus levantava um irmão, profetizava em línguas, e aí o Espírito Santo levantava outro do outro lado e traduzia, e a unção do Espírito Santo vinha sobre a igreja e edificava toda a igreja, irmãos. E nós perdemos isso, irmã Maria. Não é mais todo culto de convenção que nós vemos isso não. Até nas reuniões de pastores nós perdemos isso. São é um raras as reuniões de pastores, em que o Espírito Santo levanta homens e mulheres e, e trazem uma profecia, uma revelação, uma palavra de conhecimento. Mas isso na igreja primitiva era comum, era diário. E nós perdemos isso, irmãos. E eu quero dizer para você, querido que o maior desafio meu como pastor dessa igreja, não é construir, não é fazer isso, fazer aquilo, não, o maior compromisso meu, o maior desafio meu, é trazer esta presença do Espírito Santo de Deus para esta igreja, porque nós pastores, irmãos, nós temos uma chave na mão, nós podemos abrir a porta e podemos fechar a porta para o Espírito Santo, a gente como pastor, a gente pode orar e falar, Espírito Santo, por gentileza, vem fazer a obra, e a gente pode dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu capacitação para eu fazer a obra. É diferente. E eu não me sinto capacitado para fazer obra nenhuma, viu? Quanto mais eu vivo o ministério pastoral, menos capacitado eu me sinto. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nesse tempo é que a gente vai percebendo que quanto menos nós achamos que temos capacidade, mais nós dependemos do Senhor para fazer a obra. E eu quero dizer outra coisa para você. O Espírito Santo de Deus não precisa de mim para se manifestar na igreja. Eu como pastor titular da igreja, eu tenho a prerrogativa de abrir ou fechar. Mas se eu abro, Ele vai usar você. E Ele não usa pessoas que são, ah, mas é fulano, tem curso teológico. Ah, mas é fulano, tem isso, tem aquilo. Não, Deus não usa pessoas assim. Deus usa pessoas que têm um coração quebrantado, um coração contrito e quebrantado não desprezará, diz o Senhor, é isso que Deus quer usar, Deus quer empoderar a sua igreja, por isso ele vai fortalecer, e esse fortalecimento vem para que nós possamos fluir nos dons espirituais. Os dons espirituais não foram dados para a gente viver na glória, os dons espirituais foram dados para viver o dia a dia da igreja aqui na terra lá no céu nós não vamos precisar falar em línguas, no céu a gente não precisa expulsar demônio, no céu a gente não vai precisar fazer palavra de profecia, de conhecimento, no céu a gente não precisa ser usado pelo Espírito Santo, mas aqui nós dependemos que o Espírito Santo de Deus use a nossa vida, e esses irmãos entendiam isso, e o resultado é que todas as vezes que eles oravam, a palavra do Senhor diz que tremia o lugar onde eles estavam reunidos, oh aleluias, tremia o um lugar, vibrava, pegava fogo naquele lugar, agora qual é o segredo? O segredo irmãos, é Galatas 2.20, Galatas 2.20 é a nossa certidão de morte, é a nossa certidão de morte para o mundo, e a certidão de nascimento para a vida cristã, se você tem um esboço, aí leia junto comigo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, portanto vivo neste corpo, terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não sou eu quem vive, é Cristo que está vivendo em mim, eu morri para o mundo, e agora essa vida cristã, ela só tem sentido se realmente Cristo vive em mim, porque Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo em nós é a presença fluindo do Espírito Santo de Deus para nós, em nós e através de nós. Por isso nós precisamos receber este fortalecimento do Espírito Santo. Quarta atitude: se você quer, como os primeiros discípulos, fazer oração que agrada a Deus, você deve viver a unidade do corpo de Cristo. Escreva ali a palavra unidade, olha que interessante irmãos, versículo 32, e era um, quantos, Quantos? qual é a quantidade aí irmãos? Um, o que que era um irmãos? O coração do povo, e a mente do povo, a palavra coração aqui tem a ver com o espírito humano, não sei se você sabe mas nós temos um espírito humano também, alguns têm espírito de porco, mas nós temos o um espírito humano, nós temos o um espírito humano, o que é esse espírito humano pastor? É a nossa parte espiritual que conversa com Deus, e esse protocolo de comunicação é feito através do Espírito Santo de Deus, ele é que autentica essa comunicação, ele é que traduz para Deus aquilo que o nosso espírito, o Ruá, o sopro de Deus, está fazendo através de nós. Então a gente começa a orar aqui, começa a falar com Deus, e o Espírito Santo vai traduzindo para Deus. Aí o Espírito Santo ouve o que Deus está falando e vai traduzindo para nós. Às vezes traduz na nossa língua, às vezes traduz em outra língua, às vezes nós falamos na nossa língua, às vezes falamos numa outra língua, às vezes não conseguimos nem falar, a gente só geme, aí ele geme também. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que o Espírito geme conosco com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém mas ele faz isso. Então ele faz esse protocolo de comunicação. É o TCP IP, né? É ele que bate lá e é autentica. Opa, essa oração saiu daqui de um coração genuíno, tá indo para Deus, Deus recebeu e agora Deus manda a resposta. Rafael, como diz lá na linguagem, é o ping. Né? Bateu lá em Vancouver e voltou o sinal de internet. É o ping, né? É exatamente isso que Deus faz com a gente mas esses irmãos, eles viviam a unidade de coração, ou seja, o espírito daqueles irmãos, era um espírito só, ou seja, eles tinham, eram pessoas distintas, cada um tinha vontade, mas do ponto de vista da ação do Espírito Santo de Deus, todo mundo testificava a mesma coisa, é muito engraçado como isso acontece, né? você já passou por essa experiência, você já conversou com alguém que não tem o Espírito de Deus, e deu um desconforto no teu espírito? Gerou um desconforto no você? Não bateu o santo? O popular diz que não bateu o santo, né? Não bateu mesmo. Porque o Espírito Santo de Deus não estava na outra pessoa. E aí você foi fazer negócio com ela, hum, saiu de lá, a proposta foi boa, o negócio foi bom, mas o santo não bateu, não deu certo. Esquece, parte para outra, vai buscar um lugar que, que dê a direção. Você sabe o que eu estou falando, né? Vai comprar um carro. Opa, tem que dar paz no coração, vai arrumar um emprego, tem que dar paz no coração, vai arrumar um namorado, tem que dar paz no coração, vai casar, tem que dar paz no coração, vai comprar um negócio, tem que dar paz no coração, se não der paz no coração, significa que tem alguma coisa errada, você já levanta a alebre, fala, opa, pa, pa, pa, pera, pera, pera, pera, pera, pera aí, eu não vou dar esse passo não, Enquanto o Espírito não confirmar no meu coração, não dou o passo, por quê? Porque depois vai me custar muito caro para eu retroceder, vai custar muito caro para eu tomar uma, uma correção deste processo. E aí que é interessante, irmãos, isso acontece, no ponto de vista humano, já acontece isso. Às vezes, a gente como professor, eu tive essas experiências, você está dando aula para uma, uma classe grande, e parece que você está dando aula para uma pessoa só, é incrível quando acontece esse nível de empatia, você falando e as pessoas recebendo, você percebe isso, isso acontece no natural, e no mundo espiritual também acontece isso, só que no mundo espiritual é muito mais potente, é muito mais forte isso, bate aqui e você sente e você recebe, né? é muito legal quando isso acontece, então essa é a ação do Espírito Santo, é a unidade de coração, unidade de coração é quando você está orando aqui, e de repente você prepara a mensagem, aí você chega no culto, pastor Sandro, quem preparou os, as músicas foi a Mari, né, que preparou as músicas dessa, desse domingo, e ela preparou as músicas que tem a ver com essa mensagem, e ela não sabia o que, que eu ia pregar, isso para mim é uma bênção, porque eu falo assim, Senhor, eu estou no caminho certo, né? eu quero ter essa certeza, eu quero ter essa, essa, essa coisa, sabe, de você, Fala, Senhor, está certo isso mesmo, é assim que o Senhor está movendo. Então a unidade de espírito promove esse encontro de coisas que você não precisa ficar fazendo força para arranjar. Elas se arranjam, elas se auto-organizam, no mundo espiritual se auto-organiza também. Então quando o espírito do povo é o mesmo espírito, as coisas fluem, até mesmo numa assembleia da igreja. Um irmão levanta, propõe uma coisa, o outro fala, olha, isso é de Deus nós estávamos pensando isso também pastor, é assim mesmo, vamos lá, e a coisa flui, agora quando não tem o Espírito de Deus, irmãos, o negócio é feio, porque aí você tem 10 ideias e nenhuma solução, é triste, mas é verdade, então a unidade de corpo, ela é fantástica, ela é tremenda, aqui fala de unidade do coração, então o Espírito do povo era o mesmo, Deus estava operando conjuntamente em todas as pessoas ao mesmo tempo, então não tinha aquela coisa de pensar do outro, os irmãos simplesmente deixavam fluir. Mas a palavra do Senhor diz também que a vontade era a mesma, olha que interessante, versículo 32, um era o coração e a alma da multidão dos que criam, está falando aqui de mente, alma não está falando de coração, coração tem a ver com espírito, mente tem a ver com psique, vontade, emoção e sentido, ou seja, as pessoas estavam unidas no plano espiritual e no plano material também, no plano psíquico também. As pessoas batiam no pé e diziam, eu pertenço a esse lugar, eu conheço o meu irmão que está ao meu lado, eu sei como ele pensa, eu sei como ele age, eu sei o que ele está pensando, porque a identidade que há entre nós, a nossa vontade e o querer de Deus, está operando na vida da igreja. Quando o Espírito Santo de Deus está operando na vida da igreja, você não precisa ficar fazendo força, as coisas vão acontecendo naturalmente, você não precisa ficar pisando em ovos, você não precisa ficar tentando achar uma palavra menos politicamente correta, né? Uma palavra melhorzinha, para você falar o que você precisa falar. Não que a gente tenha que ser tosco, mal educado, com ninguém. Mas você entende que é diferente eu não ter medo de falar para você, do que eu ter medo de falar para você? É muito ruim quando um pregador sobe no altar com medo da reação da igreja. Será que se eu falar isso, os irmãos não vão me mandar embora? Né? E às vezes, muitas vezes, os pregadores têm medo. Mas a gente precisa entender que se nós buscamos esta unidade, vivemos esta unidade, o resultado vai ser que Deus vai testificando no coração das pessoas, aquilo que vai sendo falado. E o resultado disso está no versículo 34 e 35. Veja lá o versículo 34 e 35. Não havia, pois, entre eles, necessitado alguns. Porque todos os que possuíam herança, ou herdades, ou casas, vendendo-as, traziam ao preço do que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, aqueles irmãos, eles percebiam que aquele outro irmão que estava ao seu lado, precisava de ajuda. Eles não humilhavam aquele irmão, eles abençoavam, eles supriam. E sabe irmãos, a gente precisa aprender a suprir a vida de outras pessoas. Ai não, mas o que eu tenho é pouco, não importa. Se é para suprir, supra, abençoe. A gente precisa aprender a olhar em primeiro lugar para o olho das pessoas. Se você quer gravar o nome das pessoas e quer gravar a feição delas, olhe para o olho delas. Porque se você não olhar para o olho, você vai olhar para o pé, para a barriga, para qualquer coisa, menos para a afeição da pessoa, e aí você não grava a feição da pessoa, a pessoa conversa dez vezes com você, e você não grava, porque você não está interessado nela, você está interessado talvez no que ela pode te dar, você pode estar interessado no que ela, você pode ganhar com ela, mas não está interessada nela, e a igreja do Senhor foi colocada nesta terra, para ser bênção um para os outros, você precisa ser capaz de perceber, quando o seu irmão está cabisbaixo, você precisa ser capaz de perceber quando o seu irmão está carente, você precisa ser capaz de perceber quando você pode ter um ato de, de, de graça, quando você pode ser bênção na vida do seu irmão, não é cada um por si e Deus por todos, é Deus usando a minha vida, Deus usando a sua vida, e a Bíblia diz que a maior demonstração de amor, que nós podemos dar para o mundo, é o fato de nos importarmos uns com os outros aqui dentro, a demonstração de que realmente nós amamos uns aos outros, vai impactar o mundo, a demonstração de que nós não amamos, não impacta o mundo, não é pelo falar, é pelo viver, e a Bíblia diz que aqueles irmãos, eles passavam por muitas lutas, eles tinham muitas dificuldades, mas eles acharam um meio de suprir isso, eles se importavam uns com os outros, você precisa ser capaz de se importar com este irmão que está ao seu lado, porque se você não se importar com este irmão que está ao seu lado, você corre o risco de ficar dez anos sentado ao lado dele, e um dia você ir embora daqui, ele não notar que você saiu, você não notar a falta dele, você corre o risco de simplesmente ter passado por um lugar, o que você pode ser usado para abençoar a vida do seu irmão? Não sabe? Pergunta para o Espírito Santo de Deus. Deus, estou vendo um irmão tal, uma irmã tal, qual é a necessidade dele? Qual é a carência dela, Senhor? O que, que eu posso ser usado pelo Senhor para falar alguma coisa? Para dar uma palavra? Que palavra que eu devo dar? Pergunta para o Espírito Santo de Deus, Ele vai dizer para você. Ah, que legal, você quer ajudar? Faça isso. Faz uma ligaçãozinha para Ele como é que ele está, pergunta para ele como é que ele está hoje, que quando você está deprimido, chateado, quando alguém liga para fazer perguntar como é que você está, já não é uma grande coisa, mesmo que não resolva nada, então irmãos, é muito importante isso, e essa igreja vivia isso, então igreja que a espiritualidade deles não era uma coisa assim, au au, au au, né? só para o céu, não, a espiritualidade deles era para a terra, a espiritualidade deles era prática também, Quinta e última, ah não, tem a outra parte, é o versículo 35, 34. Não havia, pois, entre eles necessitado alguns, versículo 35, e repartia-se a cada um segundo a necessidade com que cada um tinha. Os comunistas provam que essa igreja era comunista, porque o lema do comunismo é de cada um segundo o seu potencial, a cada um segundo a sua necessidade, esse é o lema do comunismo. Eles dizem que essa igreja aqui, era, de fato, era comunista. Mas eles estão errados. Porque não é possível pessoas carnais serem espirituais. E o comunismo, como não acredita no Espírito Santo de Deus, não acredita em Deus. Não, tem, não é possível o homem ser fazer isso aqui por vontade própria. Você entende o que eu estou dizendo para você? Não é uma questão de ter vontade. Não é uma questão de ter inteligência e saber o que tem que fazer. É uma questão de ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Amém? Você sonha com isso nessa igreja? Então, olha para o irmão que está do seu lado. do dar um minuto para você olhar para ele. Olha para ele. Isso, agora não olha para a esposa, para o esposo, olha para outra pessoa. Às vezes a gente olha tanto quem está do lado e não vê quem está atrás. Você já reparou que o Silvio é careca? Né? Né? Já reparou que o Ordelito está ficando com cabelo branco igual eu? Né? Já reparou que o Adonis veio para Curitiba? Já reparou como o Paulo está bonito depois que casou com a Yolanda? Já reparou como é que a Yolanda está apaixonada? Não é número, gente. Não é número. Vocês não são número, vocês não são estatística. Vocês são gente. Tem nome, sobrenome, lugar para morar. Ou às vezes não tem ainda, né, irmão, que está chegando aí de, de Três Lagoas, ainda não tem o um lugar para morar, mas vai ter em nome de Jesus, e bom ainda, né? Vocês são gente, gente que a gente precisa conhecer, gente que a gente precisa saber a data do nascimento, celebrar junto. Hoje, por exemplo, eu esqueci de fazer o aniversário, a oração do aniversário, ninguém me lembrou, ninguém lembrou, irmãos mas eu esqueci, não é chato isso? Por que, que o pastor tem que lembrar tudo? Puxa vida, olha irmão, a irmã que está fazendo aniversário hoje, vamos cantar parabéns para ela, por que, que o pastor tem que ser perfeito, assim, tudo certinho, perfeitinho? Não, eu sou humano, né? Aí a gente fica chateado, porque puxa vida, esqueci do aniversário da irmã, e ninguém lembrou. Então a gente precisa se importar com o nosso irmão. Você precisa se importar com Ele, como Deus se importa, como Jesus se importa. A irmã Maria, às vezes, vem a pé para a igreja, com 88 anos. Nós precisamos nos importar com isso. Precisamos, irmãos, precisamos nos importar. Puxa vida, a irmã veio, nós temos uma outra irmã que mora lá perto do, do zoológico. Né? Agora ela está um pouquinho mais falhando um pouco os cultos. Mas vem de ônibus, quatro ônibus para chegar aqui na igreja. E a gente não sabe nem quem é, nunca viu na vida. Traz a oferta, irmão, a uncinha, aquelas notinhas de 50 reais, vem comer e mete de língua para fora assim, de tão apertadinha que está a uncinha na mão dela. A irmã ganha salário mínimo, mas é fiel. Fiel, desde quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu vejo todo mês aquela irmã. E na pandemia ela falou assim, pastor, eu não gastei meu dízimo, faz três meses que o senhor não veio me visitar, não pude ir na igreja, o senhor não pôde vir, mas está aqui o dinheiro do dízimo e aí, ele trazia assim a uncinha presa na mão, assim ó, bem, bem de língua da uncinha para fora, sabe irmãos, olha que coisa maravilhosa, não é uma irmã assim, que vai falar assim, nossa o dízimo da irmã vai fazer diferente, não é isso irmãos, mas olha a fidelidade dessa irmã, simples de tudo, né? ela não está aqui hoje, ele pode falar, mas que coisa maravilhosa o testemunho dela, e pega quatro ônibus para vir na igreja, e ela chega aqui antes de nós, ela chega aqui nove e meia e às vezes a gente chega para a igreja dez horas. Tem irmão que chega dez e dez, oh, Desesperado, tão atrasada, tão atrasada, né? É terrível, mas é verdade. Vamos nos importar com o outro? Você gostaria de sair daqui hoje conhecendo alguém que você não conhece? Sim ou não? então nós vamos ter um tempinho daqui a pouco, para a gente poder, você vai sair do seu lugar, e vai conhecer alguém que você não conhece, e vai orar por essa pessoa, e durante essa semana você vai orar por ela também, fechando aí irmãos, décimo, ah décimo não, quinta, viver debaixo da graça, e não do esforço humano, versículo 33, olha que coisa tremenda irmãos, e os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia, o que irmãos, que havia neles? Grande graça, abundante graça, ou você tem graça, ou é uma desgraça, sem graça é uma desgraça, mas com graça a coisa vai, com graça vai, e sabe o que, que significa graça? Favor e merecido. Deus usava aqueles discípulos, não é porque eles eram os discípulos. Deus usava aqueles homens, não é porque eles tinham estado com Jesus. Deus usava aquelas pessoas, não é porque eles eram melhores do que as outras, não. Deus usava o coração deles, usava eles, porque o coração deles era ligado ao coração de Deus. Eles sabiam das limitações que eles tinham, aliás, eles são chamados de indultos. Indoutos é uma palavra bonita para falar anarfa, analfabeto. É, você vai ler lá um versículo antes, os, os, os, os, os autoridades de Israel dizem, como é que pode, esses homens são indoutos, são analfabeto de pai e mãe. Mas havia uma graça tão grande na vida deles, que eles falavam e as coisas aconteciam. Pedro está passando na casa de Enéas, o Espírito Santo falou, o Enéas está doente aí dentro, acho que o Pedro nem conhecia o tal do Enéas, acho que eles foram conhecer no céu, porque eu não tenho a noção de que o Pedro passou e conversou com o Enéas, não entrou para tomar um café, mas Pedro está passando, o Espírito Santo fala: assim, olha pelo Enéas, e aí Pedro grita, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, e o homem foi curado, isso é graça irmãos, isso é graça, ele não precisou sapatear, ele não precisou falar, não precisou gritar, não precisou fazer nada, só falou, Jesus Cristo dá saúde, pronto, o homem recebeu cura, a Bíblia diz que os lenços de Paulo, os lenços de Pedro, eram colocados nos lugares onde as pessoas passavam e curavam, não estamos vendendo lenço, pelo amor de Deus, tá? nem paletó ungido, não se trata disso, a graça era tão grande na vida daqueles homens, que aonde eles sentavam, o lugar era abençoado. A graça era tão grande, que se ele enxugasse o suor das suas das lágrimas, da canseira, aquele lenço curava. Isso é graça. E a Bíblia diz que era uma graça abundante, é uma coisa que não acaba. Porque irmãos, ou você tem graça, ou você é sem graça ou você tem graça ou você é sem graça, e o evangelho sem graça é um evangelho quadrado, o evangelho sem graça é um evangelho que você tem que ficar dando, dando corda nas coisas, você tem que ficar pisando em ovos, mas com graça não, com graça flui, e aí irmãos, a gente tem que aprender algo muito importante, se uma coisa está ficando difícil demais para fazer, e você está tentando fazer, isso é uma prova que você é teimoso, não é persistente, você é teimoso, Deus está fechando a porta para você, Deus está falando que não vai dar certo, Deus está mostrando que o um caminho é outro, e você está teimando, está teimando, quando Deus impede algo, quando Deus move uma realidade, não adianta você ficar nervoso, não adianta você ficar bravo, não adianta ficar nervoso, arrancar as calças, pisar em cima e fazer birra, você tem que entender aí, se Deus não quer por este caminho, então Senhor, qual é o caminho? Senhor, se não é a hora de fazer isso, que hora que vai ser Senhor? Se não é esse momento, qual será o momento Senhor? Se não é desse jeito, qual será o jeito de falar? Quando a gente entende, que a nossa vida está na submissão da Palavra de Deus quando a gente entende, que nós somos dependentes da graça, ou seja, do favor e merecido de Deus, e não é por causa de nós, mas é por causa dEle, que Ele opera através de nós, a gente para de ficar frustrado, para de ficar frustrado com as respostas que não vêm, para de ficar frustrado com as coisas que às vezes não acontecem do jeito que nós queremos que aconteça, para de ficar frustrado com as situações que você não tem controle Tem coisa que você não tem controle Você pode fazer o que você quiser Pode ficar a noite inteira acordado, mas você não tem controle Você pode gritar para o mundo inteiro ouvir, mas você não tem controle Então não adianta você ficar desesperado É melhor você dizer, Senhor me ensina O que, que eu preciso aprender nessa prova? Senhor dirija a minha vida, para que eu entenda qual é o tempo do Senhor trabalhar na minha vida Nem todos os sinais que você vê, são sinais de oposição de Deus Às vezes são provas que Deus está permitindo, para testar a sua fé, para que você possa ir para o próximo nível Apenas isso mas tem gente que não compreende a se mover de Deus Ele senta, ele chora, ele desiste, ele larga Ele faz beicinho com Deus Não foi do meu jeito, não foi do jeito que eu queria Então vou parar, vou largar, não Deus, Ele permite lutas e provas da sua vida Mas Ele jamais te abandona Ele jamais vai te abandonar Você nunca vai ver O salmista Davi escreveu isso Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. O que, que o salmista está dizendo? Pode ter crise econômica, pode ter desemprego, pode ter isso, pode ter aquilo, mas o justo fiel será acumulado de bênção. Porque Deus não depende do que os meus olhos veem. Deus não depende da circunstância que eu não tenho controle Deus depende que eu confie nele Porque é ele quem supre, é ele quem opera É ele que faz o milagre que só ele pode fazer Não sou eu, é apesar de mim Não é você, é apesar de você Não é por causa de você, é por causa dele é por causa dEle que hoje Ele vai tomar a tua causa nas tuas mãos É por causa dEle que Ele vai abrir a porta que Ele precisa abrir na sua vida É por causa dEle que o milagre opera Não é por causa de você Não tem a ver com você, tem tudo a ver com Ele E aqueles discípulos entenderam isso, irmãos E aí na simplicidade deles Na falta de estudo deles Eles foram e eles fizeram uma revolução, com lutas, dificuldades, com mortes, Irmão, você faz ideia de como acabou a vida de cada um dos discípulos de Jesus? Você faz ideia de como é que foi a morte de Pedro? Como é que foi a morte de Paulo? Você faz ideia de quantos irmãos e irmãs ao longo da história da igreja, sucumbiram diante dos algozes? mas eles nunca negaram a fé, nem para reis, nem para autoridades militares, nem para o Papa, para as autoridades espirituais, nunca, nunca negaram a sua fé, quando você lê a história dos mártires, e eu tenho um livro dessa grossura, da história dos mártires, você vai começar a ver homens e mulheres, que moravam em lugares distantes, homens e mulheres que não tinham acesso a livro, bíblia, literatura que você tem hoje, mas tinham uma profunda convicção do amor de Deus pelas suas vidas, a ponto de dizer, pode me matar, pode matar os meus filhos, mas eu não renego a minha fé, eu creio nesse Senhor, e ainda que o meu corpo físico pereça, eu sei que o Senhor na glória, restaurará todas as coisas, e o Senhor me dará a coroa da vida eterna, porque quem acredita no poder do Espírito Santo de Deus, quem se deixa governar pelo Espírito Santo de Deus, rompeu com as limitações dos olhos naturais, e começa a enxergar com os olhos espirituais, Senhor, abra os olhos do Teu povo nesta noite, Espírito Santo, abra os olhos deste povo nesta noite, Espírito Santo, em nome de Jesus, para que o Teu povo comece a enxergar um novo plano, um novo propósito, e comece a viver essas coisas novas que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor.